A razão dessa live hoje não era só porque a gente precisava de uma live, é porque eu não queria perder a oportunidade de trazer um grande amigo para essa conversa, né? Meu amigo pastor Marcelo Jamal, e por um motivo ainda muito específico, né? Hoje, segunda-feira, estamos lançando o livro novo do Marcelo Jamal, intitulado O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Na verdade, já vou até adiantar aqui, né, que esse é o primeiro de outros que virão dentro da mesma temática E o livro realmente é algo impactante né, Eu diria não só impactante, necessário, importante, fundamental Eu tive a alegria o privilégio de poder fazer o prefácio do livro Jamal não é só um grande amigo desses mesmo na categoria de irmãozão Mas é também um dos pregadores, ensinadores da palavra de Deus Que eu mais respeito e admiro né? Acredito que é uma pessoa que tem autoridade para falar do que fala, né? eu mesmo ao seu lado tenho sido testemunha de muitas das manifestações de Deus na vida dele, e eu estou muito feliz de poder trazer o Marcelo para essa conversa hoje, e de poder né, aproveitar essa conversa para encorajar você a uma leitura que vai enriquecer a sua vida. Jamal, é, para nós aqui, boa noite, acho que para você ainda pelo fuso, nós estamos vendo tá está claro aí, ainda não é boa noite, mas... Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma alegria ter né, essa, essa oportunidade de ter esse bate-papo com você, não apenas eu e você conversando, mas poder trazer você para abençoar esse nosso povo querido que está aí na, na audiência, ligado com a gente. Que horas são aí a, em, em Austin agora? Agora são 5 horas e 4 minutos. Ainda de tarde, estamos chegando à noite. E é um prazer enorme, Luciano, falar com você. Seria uma redundância dizer a mesma coisa. Você, para mim, é aquele amigo mais chegado que irmão. Nós temos esse relacionamento já há muitos anos, que vai além dos púlpitos, além das conferências, vai muito além de sentar à mesa. Né? Nós somos de casa. Você é da minha casa, sou da sua casa. Então, estar aqui na sua live e ter você né, como o prefaciador do meu livro é uma honra enorme, enorme, enorme. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela honra conferida. Eu tenho certeza que esse material vai ser muito, muito enriquecedor do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Normal. logo aqui, quando a gente abre a primeira página do livro que aparece depois de abrir a, a capa, né, a gente tem recomendação de alguns homens de Deus. A primeira delas, do nosso querido Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista Lagoinha. e Ele começa com a seguinte declaração. Dentro da nossa fé contemporânea, parece ter se criado uma falsa dicotomia entre os que vivem de experiências sobrenaturais e os que se dedicam exclusivamente ao estudo fundamentalista da palavra, como se uma circunstância se opusesse ou anulasse a outra. A própria Bíblia é constituída de um amálgama indivisível dessas duas verdades. Na verdade, é, não tem como ouvir né, uma declaração como começo do pastor Márcio e não lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus falou, quando ele disse errais não conhecendo nem as escrituras e nem o poder de Deus. E, de fato, a gente, a igreja, se orgulha de dizer, não, aqui nós somos a igreja da palavra, mas parece negligenciar a importância da experiência. Outros lugares batem no peito para dizer, nós somos o povo da experiência, mas parece né, que, às vezes, deixam de enfatizar a importância da palavra. Eu tenho visto na sua vida, na sua conduta, não só naquilo que você prega e ensina, a valorização dessas duas coisas, e, na verdade, através do livro você vai usar justamente a doutrina bíblica para ressaltar o poder da experiência, né? E um texto que me chamou uma, muito atenção enquanto eu li o manuscrito seu antes de ser publicado, né? É quando você menciona 1 de Pedro 2:3. Eu confesso que até vendo no contexto do livro eu nunca tinha parado para refletir é, é, de uma maneira mais profunda que a declaração de Pedro. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está falando com gente né, que nasceu de novo, que ele chama de criança recém-nascida, que deve desejar o genuíno leite espiritual, né, para que tenha o crescimento para a salvação. Então, ele não nega aquela primeira experiência do novo nascimento. Mas ele mostra que a vida cristã é mais do que só a experiência do novo nascimento. Ele fala de experimentar essa bondade de Deus. Né? O próprio Deus, através do profeta Malaquias, diz, provai ministro, diz o Senhor. Né? Em outras palavras, ele está dizendo, é lógico que vocês têm que fazer o que eu mando, mas quando vocês colocarem aquilo que eu falo em prática e começarem a ter experiências e ver o resultado, a veracidade da palavra, isso vai empolgar vocês ainda mais. Então, eu queria que você começasse dando primeiro uma linha geral né, a respeito do que é a mensagem do livro. Nos últimos anos, a gente percebe que esse é um forte encargo que Deus te comunicou. Né? E depois, se o tempo permitir, a gente tenta falar de algumas sessões aí dentro do, do livro. Né? Imagine, né, a maioria das pessoas não teve o privilégio que eu tive de já ler antes da, da publicação. Então, imagine que essa, essa live não é apenas uma oportunidade da gente divulgar um produto. Eu falo sempre aqui, o nosso coração não é comercial. Agora, eu acredito e muito na literatura. Né? E eu sou alguém que eu priorizo as indicações, e tenho visto muita gente fazer isso. Então, a gente quer não só recomendar o livro, mas falar um pouquinho aí de tal forma que o pessoal possa olhar e dizer, não, realmente vale a pena não só adquirir, porque tem gente que compra o livro e guarda, não é o que a gente quer. Né? O que a gente quer é que a verdade chegue, que a pessoa possa ler, refletir naquilo, repensar a sua vida. Então, eu quero que você me ajude a convencer esse nosso povo querido que está aí agora ao vivo e aqueles que vão assistir o vídeo gravado depois, né, que vale a pena adquirir o livro e se expor a essas verdades. Então, vamos lá, me ajude nessa missão. Ah, querido, falar para mim sobre experiência com Deus é, é muito fácil, porque a minha conversão foi marcada por uma experiência profunda com o Senhor. E depois de mais de 30 anos, quando eu lembro da, da experiência de vida, é como se fosse hoje. Ela, para mim, é o um norte para a minha vida, da existência de Deus, do poder das Escrituras, da doutrina da verdade, tudo que é, relação, tudo que é relacionado a Deus veio para mim a partir daquela experiência pessoal. Agora, você vai perceber que com a leitura do livro eu tomei cuidado de não ficar colocando minhas experiências pessoais, porque eu não queria é, que fosse uma na... biografia. Exatamente. Eu, que esse livro eu fosse até uma... que eu senti falta de mais experiências, né? É, mas eu, eu entendi que a proposta era servir mais de ensino é, é, do que e provocar a experiência de outros do que apenas ficar contando as suas. Mas fala, fala um pouquinho do que foi é, sua conversão, Ramon. Da na realidade, Deus eu vim tirou. de um mundo muito perdido, de um mundo... É, da onde Deus me tirou, eu não posso nem falar, senão vai escandalizar muita gente. <risos> <risos> Mas pensa no mundo perdido, um mundo sem esperança, eu tentei em tudo que você puder imaginar, nas religiões, na ciência, no ateísmo, e até em tentar dar fim da própria vida, mas eu era tão ruim, Luciano, era tão ruim que a morte não queria eu, entendeu? <risos> Até um dia em que eu eu fui convidado para fazer parte de um culto, e ali Deus me achou de uma forma poderosa, extraordinária. E a partir da experiência, conheci a verdade, a verdade tornou-me experiência, e essa é minha base doutrinária. Eu nunca criei nunca achei nas escrituras a, a, a experiência sendo auto-excludente da doutrina, ou a doutrina ser auto-excludente da experiência. Ambas são os dois lados da mesma moeda. Por exemplo, a gente percebe a verdade recorrente nas Escrituras sobre o poder da experiência na própria criação de Adão. Ou seja, Adão foi feito do pó da terra. Então, ele ele estava ali, o um boneco, vamos se dizer assim. A partir do momento do fôlego de vida dentro dele, ele passou a existir. né? A partir dali tudo foi baseado nesse mesmo conceito. Por exemplo, Noé ele fazia parte de uma geração perdida e não tinha ali muita esperança para aquela geração. Até que Noé teve uma experiência profunda com Deus e aquela revelação divina. Como a própria a Bíblia diz que por sua justiça ele sentenciou o mundo, ele construiu a arca e não salvou apenas a si e sua família, como toda a humanidade. Depois a gente vê Abraão, Abraão na Mesopotâmia vivendo num país, num país numa uma cultura totalmente idólatra, mas a experiência profunda com Deus fez ele andar pela fé, para a terra prometida, se tornar o pai da nação de Israel, uhum. e como diz Paulo, né, o nosso pai na fé. E se você olhar todo o Velho Testamento, nós iremos perceber essa verdade recorrente, ou seja, uma experiência, a partir dessa experiência, uma revelação do caráter da vontade de Deus, que é conduzida por uma prática de vida. Quando a gente se depara com o Novo Testamento, essa mesma realidade se apresenta, essa verdade recorrente. E ela tem um nome específico, que é o Novo Nascimento. Na minha visão, e eu não creio que se falta apenas na minha visão, biblicamente falando, nós não poderemos viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, sem a experiência com Deus. Por causa do Novo Nascimento. O novo nascimento, ninguém pode vivê-lo por terceiro. Não dá para terceirizar o novo nascimento. Ou a pessoa teve um encontro real com Jesus, ou não teve. Ou ela deu uma resposta real, positiva, a esse encontro pessoal com Deus, ou ela não deu. Não dá para terceirizar. Então, uma pessoa que ela não teve uma experiência real com Jesus, e ela não nasceu de novo, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser membro de uma instituição religiosa, ela pode ter práticas de bondade, mas ela não pode dizer que ela faz parte do corpo de Cristo, porque para isso ela tem que ter a experiência pessoal do novo nascimento. Então, quando nós tratamos a visão de experiência e doutrina, Bíblia e experiência como auto-excludente, automaticamente nós estamos anulando as duas. Vamos lá. Se a gente pega, por exemplo, a história de Jesus. Vamos com esse nome, História de Jesus. Um ser humano que nasceu há dois mil anos atrás. Ok? Um ser humano, um judeu, nascido de uma forma extraordinária. Para quem não teve experiência com Deus, é apenas uma história de um ser humano bondoso com uma mensagem revolucionária. No momento que o Espírito Santo vivifica o que Jesus foi, o que Jesus fez e no que ele se tornou, a doutrina se torna realidade. Então, você veja, a história, mediante a experiência, a experiência da doutrina, o novo nascimento, a salvação. Então, se uma pessoa não tem experiência com Deus, ela só tem a história. Então, com o momento que você conhece a história e essa experiência se torna real na vida, a doutrina se torna vivencial, como a, a doutrina da cura divina. A gente sabe, por exemplo, que Jesus cura, mas a gente só sabe que Jesus cura até que a gente ore por um doente e ele seja curado, até que alguém doente seja curado, né? E é um mandamento da nova aliança, se está alguém enfermo, vá aos presbíteros da igreja, esses vão ungilos com óleo, né? e a oração da fé salvará o doente, se tiver cometido algum pecado, eles serão perdoados. Então, a prática da verdade vai gerar o quê? Uma experiência, uma experiência que vai mostrar que a verdade praticada está pautada em Deus. Não tem como nós tentarmos trazer né, um posicionamento em que a experiência é uma coisa, a doutrina é outra coisa. A experiência uhum. é uma coisa e a Bíblia é outra coisa. Aliás, se você tirar a experiência da Bíblia, só vai sobrar capa. Porque desde Adão até João, que escreveu o Apocalipse, todos os escritos que estão ali foram fruto de uma experiência pessoal com o Senhor. Vamos pegar o Apocalipse. João estava lá como prisioneiro na ilha de Pátimas, até então ele seria só um prisioneiro pela causa. Mas no momento que o Senhor Jesus aparece a ele, que o anjo lhe entrega a revelação do Apocalipse, aquele lugar não se torna só uma prisão. né? A partir daquela experiência, com a interação de João com aquela experiência, nós temos o um livro de Apocalipse que tem norteado doutrinariamente gerações e gerações e gerações. A gente pega, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Deus fala para Moisés assim, Moisés, desce do monte e faz tudo conforme eu te mostrei. Então, a construção do tabernáculo não foi simplesmente uma ideia de alguém que queria a unidade de adoração cerimonial do povo. Era uma ideia fruto de uma revelação. E aqui eu abordo até com mais profundidade esse assunto, no poder da experiência, na prática da liderança cristã. Porque toda a nossa prática cristã não deveria ser fruto de um esforço humano, mas a partir de uma experiência com Deus. A gente faz a partir daquilo que a gente entende, a gente entende a partir daquilo que a gente experimenta, daquilo que é revelado a nós. A gente tem no Velho Testamento, por exemplo, Moisés... Ele, sem experiência com Deus, parecia ter uma consciência do seu chamado. Mas não tinha uma experiência pessoal com o Senhor. Então ele vai, ele tenta fazer com que o povo entendesse que ele seria o líder. Consequentemente, nem o povo entendeu. E ele colheu uma frustração de 40 anos no deserto. Após a experiência, quando Deus fala com ele, ele recebe uma confirmação do seu chamado uma confirmação do seu ministério e desce ao Egito e opera aquelas grandes maravilhas, né? Que nós conhecemos como as dez pragas, né? O um enfrentamento daqueles dez potestades do Egito e liberta o povo. Agora, nós temos uma condição interessante. Nós temos o um profeta com experiência com Deus, liderando um povo baseado apenas em experiência de terceiros. Ou seja, o povo não tinha tido uma experiência pessoal com Deus, uhum. apenas vivenciado o Deus de Moisés. Consequentemente, todo aquele povo praticamente morreu, se não apenas a geração de Josué e Caleb. Então, você percebe que, tanto no Velho Testamento como no Novo, o poder da experiência e é a verdade, a verdade e é a experiência, Deus e é a experiência, experiência e é Deus, eles não nunca foram tratados de forma separada. A doutrina contemporânea, por alguma razão, que eu chamo, que é, são os frutos da incredulidade, elas, então, é, eu, tratam a doutrina eu de uma forma tentaria, simplesmente pragmática e tiram a experiência com Deus. Eu até tentaria, se você me permite, dizer que isso foi fruto de uma teologia né, que tentava justificar é, é, a ausência de, de experiências como se Deus não, não operasse mais nada disso. É, Jamal, deixa eu te interromper um pouquinho. Você acredita que a sua conversão, né, onde é presença de Deus te tocou de uma forma especial, mas onde alguém deu uma palavra profética naquele culto assim de uma maneira muito específica e talvez tenha entendido o Deus do relacionamento pessoal, que te enxerga, que isso foi uma chave para te levar a entender e buscar cada vez mais a experiência, porque para mim... Eu nasci e cresci num, num, num lar cristão, durante muito tempo congreguei igrejas que quase davam a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos, que nada daquilo que acontecia no livro de atos era para hoje, e, e não estou jogando pedra, não estou questionando é, é, a motivação, a intenção desses irmãos, mas assim, não apenas não se promovia a experiência, como praticamente se negava. Mas aos 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, foi a partir de uma experiência que minha vida deu uma grande guinada. Né? Mas a experiência não se limitou só a isso. Respostas de oração, algumas coisas que nós vamos começar a falar, você vê a coisa funcionando, né? você exercer a autoridade do nome de Jesus, dando voz de comando sobre alguém que fica endemoniado, e voltando que nem os discípulos voltaram para Jesus, se empolgados, dizendo, no teu nome os demônios submetem. Quer dizer, você começa a ter testemunha após testemunho de que aquilo funciona. Cara, a primeira palavra profética que eu recebi, ela, ela deu uma guinada na minha vida, né? porque profecia especial, não, porque ela, ela deu uma calibrada na minha mentalidade. Eu imaginava que Deus relacionava com a gente só por atacado. O dia que uma pessoa que não me conhece, começa a falar dos segredos do meu coração, dos detalhes da minha família, Deus está dizendo, eu conheço tudo da sua vida, eu tenho um plano para você, onde algumas coisas são as mesmas que eu tenho para todo mundo, mas tem outras que são só suas. E essa percepção de um Deus de que a gente pode ter um relacionamento pessoal, para mim também foi a chave. Você acredita que ter já caído nesse meio, né? É, entrar nesse meio desde a sua conversão ajudou a alavancar ah, ou isso... foi algo que você demorou para descobrir? Isso não, isso facilitou demais a minha fé, Luciano, porque eu não tive que desconstruir mentiras ou hum. equívocos teológicos, apenas construir em cima de uma fé. Pura e genuína. Por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguns irmãos que acreditam na teoria, porque nem é teologia, do cessacionismo, eu, eu sempre falo para eles, cara, vamos tirar os dons, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos nos basear, então, somente na experiência do novo nascimento. O cessacionismo, ele, ele nega toda a experiência pessoal com Deus. Então, eu volto a dizer o que eu já disse. É uma, uma versão moderna do Estado do É, então. Mas uma pessoa que não teve uma experiência real de novo nascimento, ela não pode se considerar cristã. Ela pode ser considerada, no máximo, praticante de um estilo de vida cristão. Isso aí qualquer um pode, como a admite o estilo de vida cristã da, da religião A, do outro da B, da C. Mas o novo nascimento é uma questão pessoal. Então, a experiência com Deus ela vai existir enquanto o plano de salvação existir na face da Terra. E não tem como isso mudar. Ao é, é, é. É momento que você anula essa experiência pessoal com Deus, toda a doutrina bíblica, neotestamentária, né, era desmontada. Porque não dá para você desmontar né, a, a, a doutrina da experiência apenas pautando, talvez, nos dons do Espírito Santo. Porque a experiência é muito mais abrangente do que propriamente os nove dons do Espírito Achou... Santo. Então, Acho assim, a experiência, mais... a experiência, para mim, só concluir a experiência, ela é, é, é extremamente importante até para a interpretação bíblica. Na minha convicção é, é, é teológica, nós fazemos hermenêutica a partir da nossa experiência. Eu vou te dar um texto ou, bíblico. Ou da Paulo, falta exemplo, dela. Paulo, por exemplo, ele tinha... Ou da falta dela. Paulo, por exemplo, ele falou pro, pro comandante do navio, olha, não vamos navegar porque... O, o, o clima está ruim, então a experiência do comandante era ínfima, era ultra maior do que a do Paulo, ele não deu ouvido, Paulo eles navegam, o naufrágio acontece, quando eles chegam na ilha, o que, que o povo começa a dizer? Olha, está vendo? Esse homem é um criminoso, esse homem não, não deve viver, porque a justiça está cobrando dele, não foi morto pelo naufrágio, vai ser morto picado pela cobra, no momento em que eles viram que Paulo não inchou e não morreu, a visão deles mudaram. Agora não era mais um criminoso, não era mais alguém, né? Digno de morte, mas era um Deus. A nossa cosmovisão vai automaticamente ampliar, ou como você diz, ou diminuir a nossa perspectiva. Então, quando uma pessoa tem experiência com Deus, não apenas na leitura da Bíblia, ele vai ter muito mais facilidade em entender os mistérios de Deus. E aí eu concluo dizendo, cara, não adianta a gente acreditar que a Bíblia é a verdade, isso é um... vai chocar, mas é a verdade, não adianta a gente acreditar que a Bíblia é a verdade, porque ela é a verdade ponto final, ainda que todo mundo desacredite, ela é a verdade, porque muda o ser humano, é quando a verdade da Bíblia é verdade para ela, ou seja, a Bíblia fala, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele está assentado à direita dos céus, e não há outro nome abaixo dos céus que importa o homem ser salvo, cara, isso é uma verdade, mas do momento em que a pessoa experimenta essa verdade, ela se torna uma verdade para ela, ela libera o poder da salvação. Ela deixa de ser agora pertencência ao Império das Trevas e vai ser transportada para o reino da luz do filho do seu amor. Então, assim, é, é, é impossível a gente negligenciar ou anular o poder da experiência na prática da iminêutica, como a falta dela. Sim, você tocou num assunto que eu acho importante, porque a gente tem irmãos é, é, é, nos ouvindo aqui de todo tipo de, de, de igreja, de formação teológica, e às vezes tem aquele pessoal que a semelhança da minha criação né, estão num ambiente onde não há muita ênfase sobre os dons, e às vezes eles começam a achar que experiência está restrito só aos dons. Então, eu queria que a gente mexesse nisso um pouquinho, porque, por exemplo, é, eu cresci num lar cristão, é, como falei antes, meus pais não conheciam esse ambiente dos, dos dons por muito tempo, mas já tinham experiências. Por que tinham experiência? Né? Então, em casa havia uma cultura de oração. Então, havia necessidade, vamos buscar a Deus. E por meio da oração, respostas se manifestavam. Né? Então, é, nós não estamos falando ainda de, de operação dos dons. Vamos até admitir né, que alguns, então... É, é, é, acreditasse que eles têm não só a teoria, mas a teologia do cessacionismo mas aí eu, eu me pergunto, por que a falta de ênfase nas demais experiências em coisas que não mudou? Deus continua respondendo a oração, ele continua honrando a fé, então, com ou sem as manifestações dos dons do Espírito, a gente poderia viver milares intervenções de Deus, mas de alguma forma, né, parece que a gente começa a criar uma cultura de que cristianismo sério é só mere simplesmente a gente saber o que é que tem que acreditar e fazer e que não pode ter experiência. Então, é, é, lá em casa, antes da gente ser exposto à ação do Espírito Santo, cara, por causa do próprio ambiente de oração, e eu digo às pessoas, você quer começar a ter experiência com Deus, ore. Você não precisa nem pedir pela experiência. Uma vez não, eu fui milhares. pedir para um homem de Deus, falei, ora comigo para eu ter mais experiência que você tem. Ele falou, cara, o que você precisa não é da minha oração. Você precisa da sua. Se você começar a ter uma vida de oração, é impossível não ter experiências. Né? Então, um dia meu pai estava orando, era um momento muito difícil para a nossa família. Nós éramos uma, uma família de uma igreja, de um cristianismo bem tradicional. Né? Mas meu irmão levanta. É, é, já tinha colocado nós, os três filhos, eu sou o, o, o, o do meio, na cama. Naquela época, criança ia dormir cedo. Papai estava orando lá na sala da frente da casa, mamãe estava orando do quarto deles e a gente já tinha sido colocado para dormir. Meu irmão mais velho, o Adriano, que você conhece, não sei se ele dormiu um pouquinho, acordou, se ele nem dormiu. Enquanto eu e o Paulo Caçula a gente dormia, o Adriano levantou, ele sai do quarto, vê a porta do quarto dos meus pais fechada, está ouvindo a voz do meu pai lá na sala, ele vai andando em direção à sala. Quando ele entra, a sala está apagada, mas não está totalmente escura porque entrava um pouco de iluminação do poste da, da, da rua, e ele consegue ver o desenho claro, papai ajoelhado no chão, debruçado no sofá, orando. Só que atrás do meu pai, a mais ou menos um metro atrás do meu pai, e a mais ou menos um metro acima do chão, né, estava um, um, uma, uma pessoa, um ser, de roupas reluzentes, brilhantes, flutuando com as mãos estendidas sobre meu pai meu irmão saiu gritando que quase botou a porta do quarto lá dos, dos meus pais abaixo, né, e meu pai levanta para ver o que aconteceu, minha mãe para de orar, vai acudir, né, e... Meu pai está vendo o susto, meu irmão, calma que houve. Ele diz que tinha alguém atrás de você. Eu fui lá na sala enquanto a senhora, meu irmão, tinha nove anos de idade. Ele, ele conta isso, se lembra como fosse ontem. Ele diz que tinha uma pessoa atrás de você. O homem usava um vestido até os pés, estava descalço, a roupa né, era de luz. E diz, ele estava com as mãos estendidas sobre você. Cara, aquilo foi um impacto tão grande na nossa família. Para meu pai, que estava assim no, no fundo do poço uns dias antes, eu lembro dele dizer para minha mãe: Empolgado, lendo um livro ele disse assim, olha só o que esse escritor falou, né, e minha mãe para o que está fazendo para ouvir, eu fazia tempo que não via papai animado, era um desemprego longo que ele estava enfrentando, e diz, o, o camarada dizia assim, o bom de se chegar no fundo do poço é que não tem como ficar pior. Então, naquele momento, esse era o consolo dele, tipo, pelo menos pior no fim, né? Agora, com aquela manifestação daquele anjo de Deus, cara... O coração do meu pai, enquanto orava, ganhou vida. Deus está conosco, não nos abandonou. né? Eu e meus irmãos, eu, eu brinco que acho que nós ficamos três meses sem brigar, porque a consciência de que tinha um anjo lá dentro de casa, a gente começasse a se estranhar, quieto, a queda, a gente lembrava... Sabe, aquilo mudou completamente o curso da nossa casa. Quando você começa a ver um Deus que está que, que próximo. Então, eu não quero que as pessoas que estão nos ouvindo se sintam agora julgadas por talvez não terem tanta experiência. Eu quero que elas se sintam encorajadas a acreditar que elas podem ter mais experiências. Então, Luciano, assim, eu sinto meu coração para enfatizar muito. Eu tenho certeza que eu estou ajudando algumas pessoas com relação a isso. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente pensa em experiências como essa que você teve, como a que eu tive, como é que eu tenho tido experiências com Deus, elas, às vezes, parecem assim, é... habitar num universo inalcançável que somente algumas pessoas muito privilegiadas podem ter esse tipo de experiência, como Isaías, como Paulo, que foi ao terceiro céu, né, que ouviu coisas inefáveis, como Moisés, que voltou com o rosto reluzente, e assim por diante. Na realidade, existem essas experiências extraordinárias. Mas, biblicamente falando, as experiências são ordinárias. Então, por exemplo, quando um, um, um, um líder qualquer ele começa a ensinar o povo de que é zero de experiência e nós nos baseamos apenas na literatura bíblica. Esse próprio líder está se contradizendo no sentido de quê? Quando ele ensina uma família a ser restaurada, o que que vai ser o fruto do que ele está ensinando? Uma experiência de restauração familiar. Quando ele ensina, por exemplo, alguém a gerenciar suas finanças mediante aos princípios das escrituras sagradas, o que, que ele está dizendo? Ó, chama Deus para andar junto com as suas finanças. A restauração das finanças é o quê? Uma experiência com Deus. Quando você ensina a igreja a evangelizar, falar do amor de Jesus, né? essa pessoa sai às ruas, ou usa a sua própria casa, as mídias sociais, e fala do amor de Jesus. Alguém do outro lado responde positivamente e a pessoa vai ser salva. O que, que vai ser isso? Fruto de uma experiência. Então, toda a escritura baseia-se na vida ordinária. Então, eu sempre brinco dizendo que a experiência... Ela, ela não pode ser auto-excludente do cristianismo, porque o cristianismo, ele é fruto da experiência. Tudo que você faz em Deus e com Deus, vai gerar uma experiência diária, mostrando o quanto a doutrina bíblica é verdadeira, o quanto ela é confiável, o quanto ela é experimental, o quanto ela é vivida em qualquer ambiente religioso. Seja aquele ambiente onde é, é, é a fé, ela é regada e motivar, e motivando as pessoas a crescerem nessa relação e até naqueles ambientes onde a coisa é um pouco mais fechada, sem tanta abertura para isso. Uhum. Essa foi, esse foi o meu cuidado em escrever esse livro, até para esse tipo ah, de pessoa. Marcelo, deixa parar deixa eu te um pouco. Interromper. Que Já que você falou do livro, só mostrar, tem muita gente entrando depois, né? E nós estamos aproveitando para divulgar hoje o novo livro do pastor Marcelo Jamal poder da experiência com Deus na prática da vida cristã. Tá? De vez em quando, vai aparecer aí no, no rodapé da tela um QR Code, né, onde você pode mirar aí o, o, a câmera do celular, dependendo de onde você estiver assistindo, ou pode printar, fazer isso depois, mas também você pode acessar o link aí loja.orvalho.com né, e adquirir é, é, o livro do pastor Marcelo Jamal, um ensino extraordinário né, um embasamento bíblico fantástico a respeito do lugar, da importância, da necessidade, é, é, da experiência na caminhada com Deus. Então, é sobre essas coisas que nós estamos conversando e nós vamos até inserir um pouquinho mais é, é, essa, essa informação do livro, porque o, o, o propósito da live é encorajar você a ter acesso. Eu li o material todo, eu tenho ouvido o pastor Marcelo Jamal falar disso nos últimos anos. Eu tenho caminhado já há muitos anos. né? Pastor Marcelo é uma das pessoas que mais me inspira com as suas experiências em Deus. É uma pessoa normal, mas vive as manifestações de Deus. Então, assim, eu acredito, fiquei muito feliz né, de, de poder prefaciar o livro e tenho certeza, mas assim, uma certeza enorme que vai abençoar, vai alimentar, encorajar muita gente. Então, desculpe interromper, Marcelo. Pode voltar a falar, você estava... Né, fazendo não, a menção ótimo. Do, do, do livro, não, mas eu quero, eu quero porque tem gente mesmo, que vai chegando e, e talvez não tenha entendido bem o que a gente estava falando. Não, eu quero que realmente né, os, os irmãos que já conhecem é Orvalho, né, esse ministério tão enriquecedor, se sintam encorajados a comprar esse livro, porque quando Deus me deu a missão de escrever esse livro, você sabe, você testemunha, falei para você, eu vivi, talvez, as experiências mais extraordinárias dos meus últimos 30 anos ao escrever esse livro. Tem muita coisa por trás destas páginas que nem dá para a gente trazer à luz agora, né? que enriquece demais cada linha deste livro. Por quê? Porque, na realidade, eu tentei enfatizar a verdade bíblica, a doutrina bíblica e também os irmãos em dois ambientes. Aqueles que, por alguma razão, seja pela vivência religiosa, foram inibidos, foram desencorajados a acreditar de que a fé cristã é experimental, não é apenas pragmática e teórica, e como aqueles que já tiveram experiências e, por alguma razão, estão desconfortáveis de vivê-las com mais intensidade, porque os dois também são muito importantes. né Eu tenho tido a graça e o privilégio do Senhor Jesus Cristo de ministrar em ambientes onde as pessoas, assim, elas pensam que tem zero de experiência com Deus. E quando eu começo a mostrar as verdades bíblicas, mostrar a doutrina bíblica sobre o poder da experiência na prática de vida cristã, é destravado né? um ambiente sobrenatural, um ambiente de experiência, e fé dessas pessoas é, assim incrementada de forma extraordinária. Por outro lado, eu vejo muitos irmãos que já tiveram experiências extraordinárias, e por alguma razão, talvez com medo de preconceito, com medo de serem rejeitados, Estão desprezando a experiência, né? Você lembra de Pedro, quando ele foi preso junto com João? Os sacerdotes que não tinham experiência com Jesus. E Jesus, para ele, era um delinquente. Tanto é que eles mataram Jesus. Eles proibiram Pedro e João de falar naquele nome. Você lembra que eles responderam? Como podemos deixar de falar? Como podemos deixar de denunciar? a respeito dEle, cuja nossas mãos apalparam, cujos nossos olhos viram a respeito do verbo da vida. É, não, não tem como. A experiência ela tem que ser levada para todos os aspectos, áreas das nossas vidas e para todos os dias da nossa existência. Então, eu acredito esse livro vai ajudar muita gente a destravar né, o seu destino profético, destravar a razão da sua existência, simplesmente valorizando, valorizando as experiências já vividas, a, a vida com Deus que elas já tiveram, né? E nós precisamos entender, eu vou voltar no que eu já disse, tira a experiência de, por exemplo, vamos lá pegar, tira a experiência de Noé, será que ele teria construído a Arca? Tira a experiência de Abraão, será que ele teria peregrinado e, e, e, e a da Terra Prometida? Tira a experiência de Moisés, será que ele teria retornado ao Egito para enfrentar o faró? Tira a experiência de Paulo, será que ele teria sido livre das garras da religiosidade sepulcral? Luciano, eu tenho sido um profeta, assim, lógico, me entendo com carinho, não que eu estou me autoexaltando aqui, mas um anunciador de que, infelizmente, nós vivemos uma geração de igrejas cheias de gente vazia com de Deus, porque são pessoas meramente religiosas que frequentam cultos estão muito mais interessadas em serem beneficiadas com o poder do evangelho do que desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. Então fica muito difícil para esse tipo de gente mergulhar. Então essa literatura vem para abrir os olhos das pessoas, né? Porque nós precisamos entender de que o cristianismo ele exige um senhorio, né? Todos aqui que são cristãos vão acreditar e vão concordar comigo, porque você recebe Jesus como seu salvador para se tornar ele senhor da sua vida. Agora, como que uma pessoa vai estabelecer um senhor que ele não conhece? Então, esse é o grande problema da religião hipermoderna, porque ela quer inserir pessoas a um cristianismo que exige um comportamento, e eles não estão dispostos a andar em altura dessa exigência, porque não faz sentido para eles a, a verdade da Bíblia, porque eles não tiveram experiência com o Senhor que mandou escrever a Bíblia. Então, eu só me submeto a quem me faz sentido. Eu só me submeto àquele que, de fato, eu posso dizer, não, ele me salvou, e agora, no mínimo que eu posso fazer da minha vida. E aí começam a inventar muito, muita, muita teologia para essa sociedade antropocêntrica, né? cujo o seu Deus é o próprio ventre. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar para eles um cristianismo que sacia a carnalidade e não os conduz a uma experiência que produz arrependimento, que produz mudança de vida, que estabelece um senhorio e que conduz a uma missão. Então, esse livro eu trabalho bastante. Vai ser muito legal se os irmãos realmente adquirirem esse livro. Vai ser enriquecedor. Marcelo, você concorda é, é, com a afirmação de que mesmo quem teve a experiência de um arrependimento genuíno do novo nascimento, né, aquele momento do encontro com Cristo, que ele pode crescer nas experiências? Porque a pergunta de Pedro, se é que tem experimentado que o Senhor é bondoso, Sim. lá em 1 Pedro 2:3, foi feita a gente que já tinha nascido de, de novo. Então, ele não está negando que eles tenham tido um certo nível de experiência, mas ele está questionando se eles tiveram uma experiência tão ampla sobre a bondade de Deus como poderia ter. Então, eu acho que tem coisas que elas também serão parte do tempo, do amadurecimento, resultado da busca em Deus. É, né? E, e alguns, às vezes, estão assim, achando, Não, a hora que eu tiver, isso está bom. Eu já vi muita gente passar uma vida buscando o batismo do Espírito Santo. Aí recebeu, aleluia, cheguei lá. <risos> né? Sem o entendimento, de que, na verdade, o batismo do Espírito é apenas a porta de entrada para o sobrenatural. É agora que a coisa vai começar. Mas... Né? Então, assim, tem, tem, tem pessoas que, às vezes, a falta... ele Não, eu tive um Espírito novo No Novo Nascimento. Eu, eu já vi Deus responder uma outra oração na vida. Eu, é, é... E, e, muitas vezes, a falta de mensurar, poxa, eu posso experimentar mais. Eu posso experimentar mais. Eu acredito que Deus quer trazer despertamento. E uma coisa que eu gostei, o livro, além de muito embasamento bíblico, ele vai provocar fé, porque se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? e você apresenta um material como esse aqui, recheado de ensino bíblico. Eu, uma das primeiras coisas que eu faço antes de ler um livro, quero falar isso pessoal, é dar uma olhada no, no índice. Né? Então você tem aqui, além do, do prefácio, introdução, verificação profética, você acrescentou o, os capítulos. Minha experiência. Depois você já entra, implicação bíblica da experiência, implicação da falta de experiência, implicação na regeneração, que a gente pode chamar de o primeiro nível de experiência, implicação da integridade, aqui você começa a levar os níveis né, de experiência, implicação no Senhorio de Cristo, no serviço, na espiritualidade, na doutrina, na revelação divina, para, só por último, falar sobre a implicação na obra do Espírito Santo e depois concluir desafiando o povo a valorizar a experiência. É... À, à, à, às vezes eu vejo pessoas que já tiveram mais experiência do que a média das pessoas. Né? E, de repente, eles se comparando, dizem, não, estou acima da média, está bom. Eu acredito que cada um de nós né, deveria não se medir com os outros, mas né, com, com consigo mesmo. Poxa, como está a minha experiência com Deus hoje? Eu estava é, é, relendo, estava, não, estou relendo essa semana, já perdi a conta quantas vezes li esse livro O Vinho Novo é Melhor, do ah, Robert livro Tom. É fantástico. Né? Nossa, aos 15 anos de idade, foi o livro que me inspirou a querer ter experiências com Deus. Né? E uma coisa assim, que eu fui grato a, a, a Deus enquanto lia, né? naquela época era assim, poxa, graças a Deus, existe uma pessoa na Terra, que teve tanta experiência com Deus para inspirar a gente. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, mal olhando para trás, eu falei, cara, eu acho que eu podia contar a história da minha vida com tanto milagre, experiência... Né? que isso também poderia empolgar muita gente. Então eu, eu eu quero lançar um desafio mesmo a você que tem tido experiência, não se permite estagnar. Entenda que existem níveis que há progressividade e que nós podemos romper e entrar cada vez mais fundo em Deus. É quando Jesus falou para Nicodemos assim, quem não nascer de novo não pode ver e entrar no reino. Então você falou com muita precisão, né? O novo nascimento ele te dá a condição de uma nova criatura, ou seja, agora, a sua essência espiritual, para se relacionar com Deus espiritual e entrar no mundo dele. Porque Paulo fala isso de uma outra forma. Paulo diz assim, que o homem que não nasceu de novo, vamos usar essa linguagem, né, que não é espiritual, ele não entende as coisas do Espírito. Então, o novo nascimento ele de, é determinante para que você entre nesse universo das experiências. Agora, não se limita só ao novo nascimento, Aí tem as questões ministeriais, as questões pessoais, as questões né, do corpo de Cristo, que nós aprendemos na experiência de outras pessoas, como você citou o livro O Vinho Novo é Melhor. Então, eu nunca na minha vida vou conceber a ideia de que eu cheguei a um nível de experiência de que não preciso mais. Porque até a eternidade perde sentido para mim. Uma das coisas que eu mais espero na eternidade é poder conhecer a Deus como Ele me conhece. Né, porque sou limitado a muitas coisas nesta carne. Então, tem muito para se conhecer de Deus, tem muito para se saber Deus, tem muito para se conhecer de Deus na vida do irmão, e nós precisamos encorajar a igreja. Por quê? A fé e a incredulidade, elas vêm, Luciano, pelo mesmo veículo, por ouvir. Isso é uma coisa importante a nós salientarmos aqui. Então, se eu, como um líder, se eu, como um pregador, eu começar a alimentar a fé, vamos dizer, a fé cristã com incredulidade, automaticamente essas pessoas vão ser inibidas e às vezes até assim constrangidas e ter experiências mais profundas com Deus. E no momento que eu começo a alimentar com a base bíblica, com os fundamentos, com a minha própria vida, experiência no corpo de Cristo sobre o poder da experiência na prática da vida cristã, eu vou então trazer uma consciência de que tem muito e muito mais para se experimentar. A, a gente precisa, eu creio, nós precisamos de um reavivamento, e eu sempre falo sobre três grandes ondas de avivamento, um reavivamento eclesiástico, não vai ser o assunto da live, um reavivamento moral, que eu falo um pouquinho deste livro, porque como que uma pessoa vai mudar de vida? Ou ela vai deixar de ser um adulto, Ou ela vai deixar de ser um mentiroso, Ou ela vai deixar de ser um roubador, que são pecados que destinam ela ao inferno, sem antes ela ter uma experiência com o Salvador e tornar o Salvador o seu Senhor. Impossível! Impossível! Então, nós precisamos urgentemente trazer as pessoas à consciência da busca dessa experiência com Deus. Mas nós também precisamos de um avivamento espiritual. Nós, como instituição religiosa, a igreja militante, nós não somos muito pragmático Então, nós descobrimos o mecanismo como as coisas funcionam. Se eu faço assim, vai dar esse resultado. Se eu faço assado, vai dar outro resultado. O problema, é quando nós colocamos essas engrenagens para funcionar, lá na frente, ela começa a fundir, porque falta óleo. Porque esquecemos que essas pessoas, né, que são as juntas e ligamentos, que Paulo fala lá em Efésio, elas precisam estar conectadas em Deus, e não num sistema que funciona. Então, se nós tivermos um sistema que funciona, um modelo operante, mas com pessoas que, de fato tiveram e mantém uma experiência profunda com Deus, esse sistema pragmático funciona, só que a gente tem essa tendência de ser auto-excludente, valoriza uma coisa e despreza a outra, valoriza a outra, vai uhum. desprezar a outra. Então, graças a Deus que a igreja do século 21 se tornou essa igreja pragmática, realmente vamos fazer o que tem que ser feito e nós já temos princípios né, universais suficientes para fazer o que tem que ser feito, mas não podemos esquecer o fator humano que vai executar esse pragmatismo, que precisa ter experiência com Deus, vida profunda em Deus. Falta um... sobre isso. Quando, Você... quando alguém entrar na igreja, por todos vai ser revelado. Ele vai cair com o rosto em terra e vai e vai reconhecer que Deus está ali. Esse é o grande propósito, né? Você está falando aí dos níveis de avivamento, eclesiástico, moral e tudo. É... Eu, eu, eu li uma frase muitos anos atrás, atribuída a Stephen Olford, e diz, a espera de um avivamento geral não é desculpa né, para não desfrutar o avivamento pessoal. Né? E Tem, Sim, tem gente tá esperando o dia que Deus vai chacoalhar a terra de uma vez, aí nós vamos junto com o resto. Né? Até que esse dia chegue, eu posso viver em avivamento, eu posso escolher estar nesse lugar, eu posso né, viver experiências maiores. E essa é a mensagem que a gente está tentando comunicar né, às pessoas. Oramos por uma restauração da Igreja Brasileira, oramos pelo sopro do Espírito Santo, mas até que todo mundo seja pego, você pode estar na frente, desfrutando disso como indivíduo, né? e a partir disso, talvez, fazendo diferença e despertando outros. Então, quero encorajar cada um aí que nos ouve, né, a, a, porque tem muita gente sei pois é, é, é, tem gente que até diz, não, mas a igreja que eu estou, não valorizo, não mudo, meu amigo, você pode olhar para um, um Daniel lá na Babilônia, né, não tinha igreja de mover, Sim. mas ele tinha um mover na vida pessoal, assim como seus amigos, então, nós precisamos parar de responsabilizar os outros, chamar a responsabilidade para a gente, entender Deus quer, a gente também né, se dispõe a querer, vamos buscar Deus, inevitavelmente as experiências vão... Tem um vão texto acontecer. interessante, senhor, assim, que você está falando, Atos 2 fala sobre isso, que ali é a coletividade vivida na individualidade. Por exemplo, estavam todos ouvindo no lugar, coletividade. Ouviu-se um som vindo do céu, como de um vento veemento petuoso, mostrando a origem da experiência. Mas o texto conclui dizendo, e foi repousado sobre... Cada um línguas como de fogo. A experiência foi única, mas dentro de uma singularidade. Então, essa essa língua de fogo sobre a cabeça de cada um remete ao altar do Antigo Testamento. O fogo não poderia se apagar. O fogo não poderia se apagar. Então, nós não temos mais o altar do tabernáculo com o fogo, que teria que ser renovado toda manhã. Nós temos o altar pessoal. Essa chama é pessoal. Então, todos os dias, nós temos que entrar lá em Deus, viver em Deus, tirar as cinzas das nossas vidas e manter a chama do avivamento pessoal. O que é isso? Só pode ser vivido se eu cultivar a ideia de manter uma vida com experiências profundas com Deus, na vida ordinária cristã, ordinária no sentido diário, todos os dias, em todos os momentos, todos os lugares. É, Marcelo, eu estou vendo isso. algumas pessoas aqui nos comentários é, é, perguntando várias pessoas sobre o, o, o livro do Vinho Novo é Melhor. Gente, para quem está interessado, isso tem lá também no nosso site, orvalho.com. Mas se você tiver que escolher um livro só, né, hoje nem pestanejo, não titubei, nós estamos dando ênfase <risos> nesse material, O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Se quiser aproveitar e colocar o do Vinho Novo, né, o, o, o outro material, fique à vontade. Fique à vontade. Todo mês nós, nós destacamos alguns combos, né? Esse mês nós temos lá no nosso site um kit é, é, é, que nós estamos chamando de Kit Evangelismo, Marcelo. São só o, os, os ensinos do Ryan Bonk, né? Um dos maiores evangelistas. Ah, já está aparecendo na, na, na tela. Eu vou mostrar alguns dos livros que nós estamos disponibilizando. O Tempo Está Se Esgotando. É... Além desse aqui, o tempo está se esgotando temos também aí o, o clássico conhecido Evangelismo por Fogo, né? E temos também volume 1 e volume 2 de Saqueando o Inferno. É, agora, com tanta gente que escreve sobre evangelismo, você me perguntar, o que, que você escolheu recomendar os livros do bom? Porque alguém que experimentou isso, né? Como talvez quase ninguém na história da igreja tenha vivido. O que esse homem fez e construiu, a maneira como ele respirava... Né, essa, essa paixão. Então, assim todas as vezes que eu vejo alguém dando doutrina bíblica, mas que tem o respaldo é, é, é, da experiência, né, que a autoridade de, de, de viver aquilo, é, é, isso me empolga. Então, é, quando eu falo a respeito do livro do poder da experiência na prática da vida cristã, eu, sinceramente, nesse momento, acredito que o Jamal é, deveria ter sido, pelo menos dentro do ciclo dos que eu conheço, a pessoa que tinha que escrever mesmo sobre isso, é, é muito precioso ver a, a ação de Deus na sua vida, né? Eu brinquei antes, você é gostou de ver que você é gente como a gente, não tem as nas costas, né? Aliás, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós. Essa é a beleza. Isso aí. Né? A gente não tem que ser gente diferente dos outros. A gente tem que ter um coração inclinado para buscar Deus e crer naquilo que Ele vai fazer, né? E experimentar aquilo que o Senhor tem. Então é, realmente acredito que não só o, o, o ensino do livro do poder da experiência com Deus na, na prática da vida cristã está fantástico, mas como eu falo no prefácio acredito que você, meu amigo, né, precisa é, não é apenas a mensagem que nós estamos anunciando o, o, o mensageiro, pela graça de Deus é, são é, é, mais de, de, de 15, talvez 17 anos que nós estamos aí é, é, caminhando mais próximos e tem sido precioso ver a graça de Deus na sua vida. Eu, particularmente, em nome do Corpo de Cristo, quero te agradecer esse trabalho. Né? Às vezes eu ficava meio aborrecido quando você demorando para terminar o livro, dizer, vamos, Jamal, vamos, né? Quase como quem diz, não, não, não tem muito, mas é, é, deu para perceber a riqueza com que você é, é, escreveu, o tempo que você dispendeu aí é, é, ao estudo, à pesquisa, é, é, é, para trazer realmente todo o embasamento e quero encorajar, estou né? tô, tô repetindo isso bastante, eu anunciei no começo da live, você deve ter acompanhado, eu tenho uma, uma cirurgia amanhã, já tinha parado três semanas atrás fazer essas lives por causa dessa cirurgia que acabou sendo adiada, a cirurgia no joelho, né? mas quando é, é, o pessoal me comunicou que o livro estaria pronto na segunda-feira e que a gente ia lançar, eu, eu, eu tomei uma decisão assim, foi rápida, falei, quero aproveitar o, talvez seja essa última live de novembro Para a gente encorajar o pessoal A não apenas adquirir Vou repetir o que falei antes né? Gente, é, é, se você adquirir o livro É lógico que está ajudando o, o Ministério De alguma forma com o recurso Mas o propósito do Ministério É pôr na sua mão ferramentas Que te deem a munição O entendimento bíblico e que, que mudem a sua vida Então, quando você só compra e guarda o livro Não vai fazer tanta diferença Aliás, eu quero lançar um outro encorajamento fim do ano está chegando é uma época que tem muita gente dando presente. Né? Se você tem condições de adquirir mais de um livro e abençoar um outro crente né, que pode ser despertado, chacoalhado com esse entendimento, também faça isso. Né? Aproveite, compre é, é, é, mais de um. Acredito que, de fato, isso vai fazer muita e muita diferença na vida né, de qualquer pessoa aí que conhece o senhor e for exposta a essa leitura. É, Jamal, o que, que você gostaria de dizer aí tomando o tempo que você precisar, para a gente tentar dar uma arrematada no assunto, conversa boa, do dia alguém de live boa é aquela que a gente não vê o tempo passar. Eu, eu levei é. um surto, né? ao perceber aqui que nós já estamos conversando há 55 minutos. Né? Então, eu, eu vou pedir para você usar alguns minutos aí é, é, é, para fechar o pacote e também, né, se você quiser aproveitar esse momento, eu pediria que inclusive você orasse não apenas conosco, orasse por nós, orasse por um tempo de despertamento, eu sei que o Espírito Santo pode tocar e fazer coisas incríveis na vida das pessoas enquanto elas estão é, é, assistindo, eu sei que a leitura do livro com todo embasamento bíblico vai gerar não só alinhamento, uma resposta de fé, né? mas clamar a Deus que mesmo antes do livro chegar na casa de cada um, algo novo já começa a acontecer, fica à vontade, né? às vezes a gente tem um é tempo no fim, de abrir perguntas, eu, eu entendo que hoje esse não é o propósito, né? e não, não quero fazer isso, mas eu acho que ter você dando aí o, o arremate, depois orando, seria bom, faça isso no tempo que você precisar. Ah, Luciano, acima de tudo, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, os irmãos que estão acompanhando a gente na live, a você, em especial, pelo privilégio né, que Deus me deu, compartilhar com cada um aí. Eu acho que é uma mensagem de Deus, é uma mensagem para nossa geração. Eu não acredito que seja apenas uma intenção do meu coração. Eu tenho essa incumbência de muitos anos, né de falar sobre o quanto a verdade bíblica, a experiência, a experiência, a verdade bíblica, elas são parte de um pacote só. Jamais devem ser auto-excludentes. Ah, e agora, com esse livro, eu consegui traduzir bem o que Deus colocou no meu coração. E uma das passagens bíblicas que sempre encheu muito meu coração foi quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja baseada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esse texto é muito rico, daria para escrever um livro sobre esse texto. Então, primeiramente, assim, o lado negativo desse texto é que é possível nós termos uma fé humana, né? para que a vossa fé não esteja baseada no conhecimento humano. Essa não é a vontade de Deus, que a fé seja baseada em questões meramente filosóficas... Mas é uma que... possibilidade. É uma possibilidade, está aí. Né? E não é só esse texto, tem outros textos claros na Bíblia que mostram que pessoas que serviam a Deus sem experiência com Deus. Paulo, quando chega no Aerópago, ele diz assim, Olha, eu quero vos anunciar esse Deus a quem vocês adoram sem conhecer. Eles até fizeram um altar ao Deus desconhecido. não é? Você vê a própria, o próprio discurso de Jesus a mulher samaritana. isso assim, olha, vocês adoram a quem não conhece. E nós, os judeus, adoramos a quem conhecemos. Então, assim, é, é muito claro na Bíblia o quanto é possível nós construirmos uma religião ao redor de Deus e, ao mesmo tempo, não conhecer o Deus dessa religião. Tem dezenas e dezenas e dezenas de verdades bíblicas que falam sobre isso. E Paulo, por que, que ele escreveu sobre isso? você olhar o livro de Corinto, ele havia pregado na Eropago e ele usou a estratégia hermenêutica, exegética, né? ele mexeu ali principalmente com as sete verdades teológicas principais sobre Deus. E o resultado foi muito pequeno. Quando ele chega em Corinto, que praticamente é o berço do conhecimento, é uma cidade, era uma cidade muito influente para a época, ele pega totalmente o caminho contrário que ele pegou em Atenas. Falou assim, não, eu não vou discursar, eu não vou tratar o evangelho de uma forma intelectual, ainda que o evangelho seja altamente intelectual. Né? O evangelho ele é rico, os pensamentos do evangelho são profundos demais. Mas ele falou, eu não vou pegar esse caminho, porque eu não quero que a fé desse povo se baseie em conhecimento a respeito do conhecimento, do conhecimento de Deus, que são as letras. Mas quero que esse povo tem experiência com Deus, pessoal com Deus. E aí ele começa, então, a dizer, olha, para que vocês cheguem a essa experiência, vocês precisam da experiência do novo nascimento, onde, então, vocês serão capazes de entender a mente de Deus mediante o Espírito Santo. E a partir desse texto, por mais aí de 20 e poucos anos, no ministério, eu tenho que falar, Deus, me ajuda, é eu ajudar os meus irmãos. Me ajuda eu eu edificar a sua igreja para que a, a fé do teu povo, a fé dos meus irmãos, não seja uma fé intelectual, mas seja uma fé cheia das verdades bíblicas experimentadas. Uma fé bíblica que realmente transforma o homem de dentro para fora. Uma, uma experiência que realmente faz com que a causa de Cristo seja maior do que o próprio ser humano. Deus ajude! Né, para que eu não, não transmito uma fé baseada na sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito. E sabe, Luciano isso para mim é muito significativo. Por quê? Porque isso, faz isso para mim, é a essência do ministério. O conhecimento, por minha inteligência, por minha dedicação, eu até posso adquirir, mas a transformação de vida, o único que pode dar é o Espírito Santo. Uhum. Só ele pode pegar a verdade bíblica e transformá-la como verdade pessoal no coração das pessoas. Somente o Espírito Santo pode pegar a doutrina bíblica como a doutrina da salvação e torná-la verdadeira ao coração de um perdido, verdadeira ao coração de um irmão na igreja, um discípulo, que vai usar o ministério da reconciliação, inclusive pela própria experiência que ele teve com Jesus, da sua salvação. Então, eu diria assim, né? em poucas palavras, é, eu gostaria muito de ver a nossa igreja, a igreja cristã, a igreja brasileira, a igreja aqui na América do Norte, enfim, a igreja do século 21, uma igreja cheia de Deus. Não podemos mais edificar uma igreja cheia de gente vazia de Deus. Precisamos de um cristianismo autêntico, o um, um cristianismo que começa de dentro para fora, vivido na essência né, do poder do Espírito, da Palavra, na transformação de vida, impactando de forma contagiosa nossa geração. E eu creio que essa vontade de Deus, iniciada em Adão, né, biblicamente falando, em Gênesis, e terminada em João, biblicamente, em Apocalipse. Né? A Bíblia é um livro de experiência. A Bíblia é um livro onde Deus se revela ao homem para a partir do momento que esse homem que tem o Deus revelado torne conhecido na sua geração torna-lhe conhecido onde quer que Deus dê a ele a sua esfera de influência. Então, o meu desejo, meu irmão, você que está me ouvindo, é que o Espírito da Verdade, como Paulo orava constantemente, Senhor, abra-lhe os olhos do entendimento, dê a eles o Espírito de revelação e sabedoria, para que eles entendam a herança que eles têm nos santos. A minha a minha, a minha, oração, meu desejo para você que está me ouvindo, é, é que o Senhor abra os teus olhos, e que você realmente, como Pedro falou, você experimente o Deus vivo, né? não a intelectualidade de Deus, mas a própria essência de Deus, a própria vida de Deus no seu coração. Que os seus olhos espirituais se abram, que o seu coração se torne sensível à obra do Espírito Santo, que a verdade de Deus se torne uma verdade para a sua vida. E eu oro também para aqueles irmãos que um dia já tiveram experiência, e por alguma razão desanimados, desencorajados, seja pela perseguição, seja pelos desafios pessoais da vida, que o Senhor te ache agora aí na sua casa Meu e faça Deus. você lembrar daqueles anos de experiências, daqueles, daquele início da sua fé cristã, onde você fazia de tudo, entrava na fila até três, quatro vezes na oração, só para ter experiência com Deus. É, peguei muita fila de novo, hein? Essa fome de Deus novamente, que não seja só ir ao culto, mas seja... Aquele, aquele, aquele, aquela expectativa, Deus vai falar comigo, Deus vai me direcionar, Deus vai me, vai, vai me, vai me avivar, Deus vai, vai realmente fazer coisas extraordinárias em mim e por intermédio da minha vida. A minha oração é que venha um grande avivamento pessoal na sua vida, que venha um avivamento que toque você, que, que tire todas as amarras internas, os grilhões internos, toda a formação, é... é, é contrária à verdade de Deus, que foi gerada na sua mente, que essas cadeias sejam arrancadas da sua mente, que o Espírito da verdade entre no seu coração e você pode entender com clareza, com clareza que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e ela te acorda todos os dias para que você viva um novo dia com o Senhor, baseada nas verdades eternas. Então eu oro em nome de Jesus. Chegou Amém. o tempo dos remanescentes que estão orando, clamando, jejuando por anos, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo. Eu estou profetizando, sabe por quê, Luciano? Nós estamos vivendo um tempo de reforma. O Espírito Santo me falou, foi nos aberto uma janela de reforma para nós colocarmos em ordem muitas coisas na casa de Deus. E eu creio que também este livro, principalmente o segundo que está vindo aí, o, o poder da experiência na prática da liderança cristã, vai despertar nós como líderes a entrarmos realmente nesse ambiente onde Deus nos chamou para entrarmos, sermos demonstradores do Espírito e do poder de Deus, para que a fé do povo de Deus não esteja baseada só em teorias, não só em pragmatismo, não só em modelos que são experimentados e necessários, mas de vidas cheias de Deus. Então eu tenho certeza que essa janela de reforma que Deus nos deu um privilégio de viver no século 21 será bem vivido pelos líderes, por nós, os cristãos, por nossa geração. A minha oração é que a gente viva isso com intensidade. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, abençoo você, meu querido irmão Luciano, você sabe que você é uma referência para o Brasil, e as suas experiências pessoais, né? elas são muito importantes para nós, porque você, como cristão experiente, quando você vai na frente, a gente tem mais coragem de seguir atrás siga forte, uhum. firme no seu chamado, Amém. você tem muita importância para nós, irmão. Amém, glória a Deus. Eu eu gosto de quando a Bíblia fala daquele minazon, natural de Chipre, e a Bíblia diz assim, discípulo antigo. né? Antigamente, eu lia isso quando o rapaz imaginava que chamando o cara de velho, né? tipo assim, o cara tem muita idade. <risos> e depois, com o tempo, você percebe né? O como eles valorizavam quem tinha história o que tempo de caminhada significava experiência, né? Quando Paulo diz, já estou experimentado em todas as coisas, enfrentar necessidade, né? fartura, você percebe o que é, de fato, uma vida cristã e uma fé né? que experimentou todo tipo de circunstância e no meio dela foi experimentando Deus. Bom, eu queria mostrar mais uma vez aqui o livro. Para você que está assistindo aí pelo celular, né? eu queria te encorajar a dar um print. Né? espalha para geral, nos ajude a divulgar essa mensagem que acredito que vai ser muito enriquecedora Sim. naquilo que Deus está para fazer por esses dias. Né? O poder da experiência com Deus na prática da vida cristã do Pastor Marcelo Jamal. Meu amigo, muito obrigado por esse seu tempo. Estou vendo que anoiteceu aí, né? E muito obrigado. Rapaz, por nos é, por nos presentear com, com, com esse livro, e vocês estão aí, sintonizados, nos acompanhando, né? muito obrigado é, é, é, pelo seu tempo, pela sua audiência, e fica aqui, mais uma vez, aquilo que eu falo sempre, a nossa intenção não é fazer o comércio de produtos, infelizmente, não temos como liberar tudo o que nosso ministério libera de, de graça, a maioria é. Né? Agora, alguns desses materiais, né, a gente... É, embora precise vendê-los, a gente acredita, vale investimento, né? porque apesar de terem preços aí abaixo da média de mercado, tem um conteúdo fantástico, vai fazer diferença na sua vida. Nossa intenção é enriquecer sua vida, né? é abençoar o seu coração. De vez em quando, a gente fala aqui nas, nas lives a respeito dos cooperadores, daqueles que, de alguma forma, querem ajudar com o Ministério, principalmente naquelas nossas frentes, né, é, é, de trabalho, é, onde disponibilizamos materiais gratuitos e que tem aí um, um alto custo de, de, de produção por trás, mas de uma forma especial, as traduções que estamos fazendo dos nossos livros para vários idiomas. Então, você pode acessar esse link, ovale.com.br cooperadores, né, pode usar o QR Code aí para uma contribuição via PicPay, ou você pode entrar nesse link e ter acesso as contas da Associação Sem fins Lucrativos, que é o Ministério né, Orvalho, como pode também, né, se quiser, é, é, é, usar um sistema de cobrança recorrente que temos e ser um cooperador mensal e colaborar né, com o com um valor todo mês, isso nos ajuda a abençoar mais gente. Lembrando você que dízimo você entrega na sua igreja local onde você é cuidado, é alimentado, mas se tiver condições, né, ainda que às vezes seja sacrificar, eu falo sempre isso, uma pizza por mês, né, de nos ajudar a divulgar a palavra, a sua ajuda <risos> é muito bem-vinda, né, até porque muitas vezes tem gente que pensa ah, não posso fazer muito, acaba não fazendo. E eu sempre uso aqui uma outra lógica. Eu digo em vez de ter pouca gente dando muito, se a gente tiver muita gente dando pouco, além de ter o mesmo resultado, a gente tem uma participação e uma representatividade bem maior. Então, muito obrigado a cada um pela audiência. Jamal, obrigado por esse tempo, obrigado pelo presente desse livro é, é, é, que é Ao Corpo de Cristo. E eu espero que... né, Eu sei que você está vindo ao Brasil, acho que ainda essa semana vai ter agenda em várias cidades. Pessoal que quiser acompanhar o Jamal, está aí o, o arroba Marcelo Jamal, né, da, da, das suas redes sociais. Ele vai estar em várias cidades do Brasil ministrando. Eu espero que em 2021 você possa vir muito mais